Fala galerinha, beleza? Santo Amaro, cidadezinha conchegante. Vamos aqui atravessar Santo Amaro, Centro hospital Estádio. Papá, e direto. Depois quebra a direita. Teatro Rodoviária é aqui, porque eu já entro Não, é lá na frente. O federal! Fundo Centro-Alei é Cunes, zero quilômetros! Uapuapuapu! Tal tá Fórum Prefeitura Rodoviária. Semana na Cidade Irritada garrafado, Corói Cidade da Vida Você, Raul, se Tem sua pressa Salvador, o que é isso? Beloteca. Cheia a parada, Casa de Dona Cano H. Hospital Mercado Primeira dos Campinhos Eu acho que eu perdi o caminho da rodoviária. Eu acho que eu deveria ter entrado lá atrás. Estou pegando o caminho para... A cachoeira. Estádio... É... É, entrei na cidade no automático. Já tem uma via do outro lado. Hospital da Alegacia. Igreja. Centro, Salvador, tal delegacia? Gente, rodoviária, velho. pelo amor de Deus, me ajude! Delegacia. Fazer o seguinte, vou voltar pro centro Marcelo, <risos> ah, <risos> bom dia, pra chegar na rodoviária Aqui direto. Subir aí direto? Bora lá, Vai lá, valeu! Eu achei o cara brother, pô, moto é foda, véio. todo mundo é irmão. Eu coisa a cidade. Pronto, valeu! Direto! Show! Quando eu vi o lado de cá, eu vou pra, pra cachoeira do Urubu, aí fui no automático, passando direto. Aí depois que eu vi, porra, rapaz, é, é rodoviária. que top passeando em cachoeira e foder Pô, já valeu a pena véio. nada como se perder. e alguém brother para ajudar e o outro puxando ali o carro com a, com a fita teatro dona canoa até agora Me assiste. vamos lá cachoeira saudação centro três dois quatro rodoviária Isso. Sim. Beleza. É a principal mesmo. Ah, valeu. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. valeu. Pô, acho que você pergunta o nome do cara, velho. Qual é o seu nome? Renildo! Valeu, Renildo! Pronto, Renildo! Vou deixar registrado nos autos, Renildo! Meu parceiro de Cachoeira! Pronto, aqui agora eu conheço. Mentira! Tem um tempo que eu passo por aqui. Redutor. Mas a partir daqui é direto Então galera, vamos interrompendo esse pedaço da aventura Graças ao Renildo, ele encurtou bastante Misericórdia, que é isso? Ah, tem que ficar pequeno na é porra, me jogou pra cima Outro Redutor Graças ao Renildo, encurtou essa aventura muda de cachoeira não foi planejado, mas deu tudo certo. Então, até a próxima. Até mais. Bom yeah. dia.